E aí, pessoal, beleza? Estou trazendo mais uma aula para vocês, onde a gente vai falar do produtos notáveis ainda, né? Porém, pessoal, a gente vai falar aqui do cubo da soma e do cubo da diferença, tá? Nas aulas anteriores, a gente já falou do produto da soma pela diferença, quadrado da diferença, o quadrado da soma, não foi isso? É o quadrado da soma de dois números e de três números. Agora a gente vai falar do cubo, da soma e do cubo da diferença de dois números, tá bom? É, nas aulas posteriores aí, a gente ainda vai falar sobre a soma e a diferença de dois cubos, produto de Steven e também, pessoal, a identificação de um produto notável. Na realidade, é o objetivo desse mini curso aqui sobre potenciação e radiciação, né? Então, a gente ainda vai trabalhar a fatoração. Então, existem ainda diversos assuntos sobre é, esse nosso mini curso, tá? Se você não conhece acesse o nosso canal na verdade eu tenho um prazer imenso de estar disponibilizando aqui semanalmente aulas gratuitas de matemática então estou até criando um site para disponibilizar para você PDF e também é, questões né, ou simulados para você treinar, para se preparar para o vestibular, para o Enem para tá? concursos públicos, concursos militares enfim pessoal é, é de cada tá? é, o, o ambiente lá é para você tá? se você está afim de estudar de buscar e material de qualidade o ambiente tanto no youtube quanto lá no, no nosso site é de vocês tranquilo então é, se você gostou se você gostar do vídeo curta o vídeo se inscreva no canal e também compartilhe é, é, esse vídeo aqui para aquelas pessoas que vocês acham que gostaria de receber esse material esse tipo de material tá bom então é isso depois da vinheta a gente tem mais uma aulinha sobre produtos notáveis. E eu já deixei aqui para vocês o nosso triângulo de Pascal, né? A gente já, eu já mostrei para vocês o significado dele é, nas aulas passadas. Então, é sobre produtos notáveis, e vocês sabem a importância dele, porque às vezes a gente até esquece da regrinha que é, é aplicada aqui nesses produtos notáveis, aqui eu tenho um cubo da soma de dois números. Pessoal, se você esquecer na hora da prova, não tem problema. Lembre-se o seguinte, ó, que a mais b elevado ao, ao cubo, nada mais é que a mais b elevado ao quadrado vezes a mais b. Concorda comigo? Eu só transformei naquilo que a gente já conhece. Tá? E é mais fácil, pessoal, decorar o quadrado da soma. Tá? Então, aqui, ó, multiplicado por a mais b. Perceba que as bases são iguais... E multiplicação de bases iguais, a gente repete a base e soma os expoentes, já que aqui é igual a 1, ah, essa expressão é igual a essa, tranquilamente, não é isso, pessoal? Então, aqui a gente facilita a nossa vida, porque o quadrado da soma nada mais é que o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E tudo isso aqui a gente vai multiplicar por A mais B. Aí você deve estar se perguntando, é... Mas por que, então, esse triângulo está aqui? Esse triângulo ele é uma ferramenta a mais e eu acho bem mais interessante a gente lembrar do triângulo porque a gente vai usar ele em outros assuntos também dentro da matemática, tá? Você pode usar ele na probabilidade, você vai, você vai usar ele é, em números binomiais. Então, é, lembrar desse triângulo aqui, a gente é, não só vai utilizar... É, o, o triângulo no assunto agora, no, nos produtos notáveis, como também em outros assuntos. Então, acho super válido lembrar desse triângulo aqui, tá, pessoal? E ele ajuda também na seguinte questão. A gente não precisa mais ficar preocupado aqui com o, o, os sinais das expressões que aparecem aqui. a ah, é menos? Então, aqui começa com menos, ali vai com mais. A gente não precisa mais se preocupar com isso se utilizarmos, tá? Se nós utilizarmos o triângulo de Pascal. Tranquilo? Então, continuando aqui, observe que agora a gente pode aplicar a propriedade distributiva. A2 vezes A, a gente sabe que é A³. A elevado ao cubo. A2 vezes B, pessoal, nada mais é que A2 vezes B. Concorda? Agora eu vou pegar o 2AB e multiplicar por A. Então, vai ficar aqui, ó, 2A2 vezes B, porque eu tenho um A aqui e tenho um A aqui. E o 2AB agora com B. Então, aqui, ó, 2A. B ao quadrado. Então eu tenho agora o B com B. É, na realidade, eu tenho aqui esse 2AB foi com isso aqui. E agora o 2AB com B. Então ficou B ao quadrado, né? E agora eu tenho B ao quadrado vezes A. Então aqui ó, vai ficar B. Vou até organizar aqui e já deixar o A antes. Ó, A, B ao quadrado. E aqui esse mesmo número aqui com esse outro aqui. Ó, B ao quadrado com B. Vai ficar B ao cubo, tá? Então no momento da prova, se você esquecer, Aplique essa, essa propriedade aqui da potenciação e agiliza também a sua vida. Então, eu tenho aqui ó, a elevado a 3. Aqui eu tenho 3, ó, 3 ao quadrado vezes b, mais, aqui somando esses dois aqui, tá? Agora eu vou somar esses dois aqui. Ó. Mesma coisa, ó, 3, só que agora b ao quadrado. E aqui, no final, eu tenho b ao cubo. Pessoal, é, se vocês pegarem aí qualquer expressão e tenha o cubo da soma de dois números, vocês vão ver que isso aqui sempre vai acontecer. O que, é que vai sempre acontecer? Eu vou ter sempre o cubo do primeiro número. Ó, o primeiro número aqui seria o nosso A, né? Aqui seria o nosso A. Vou até colocar aqui ó, o nosso A. E o segundo é o nosso B, tá bom? Então, ó eu vou ter sempre... O outro detalhe importante, se você gosta de decorar esse passo a passo aqui, é interessante saber que o sinal do A, ele entra aqui no jogo. Agora, o sinal do B, que está aqui à esquerda, que, na verdade, demarca também a operação entre A e B, ele não entra no jogo, tá? Muita gente se confunde com isso. Então, é, o do A ele vai entrar, o do B não, porque esse sinal aqui, é, quando a gente tem a soma, todos os sinais aqui serão de soma, serão de adição, da adição, tá? Então, a gente vai ter o um mais aqui, o um mais, um mais aqui e o mais aqui, sempre mais se a gente está somando. Tranquilo, pessoal? Só esse detalhe também que confunde, caso você utilize esse método aí. Então, eu vou ter sempre ó, o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Sempre vai acontecer isso. A gente começa com o cubo do primeiro e termina com o cubo do segundo, tá? Então, aqui é sempre 3 quadrado de 1 um, vezes o segundo, mais 3 vezes 1 um, vezes o quadrado do segundo. Sempre, pessoal. Sempre vai acontecer isso aqui. Então, como é que é? utilizando aqui o triângulo de Pascal... Olha só que interessante, utilizando o nosso triângulo de Pascal, a gente não precisa ter essa preocupação com o sinal. E por quê? Isso porque, olha só, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. É, a gente vai fazer o seguinte, eu mostrei para vocês que aqui seria a linha zero, ou seja, qualquer expressão elevada a zero vai dar 1. Um. Qualquer expressão elevado a 1 vai dar os coeficientes 1 e 1, porque, por exemplo, a mais b elevado a 1 é igual a a mais b. Então, esse 1 e esse 1 aqui seriam os coeficientes, ó, o coeficiente de a e o coeficiente de b. Elevado a 2 vai dar os coeficientes o coeficiente, né, 1, 2 e 1. Então, o quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo. E esse aqui seria da nossa linha 3, tá? Lembrando que o triângulo está aqui, ó desenhar mais ou menos aqui, só para vocês enxergarem e não confundir aqui, tá? Então, aqui estaria o nosso triângulo, parte dele. Esse triângulo ele é infinito, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, eu tenho os coeficientes 1, 3, 3 e 1. Então, eh, se você esquecer desse detalhe e lembrar do triângulo, isso vai ajudar bastante. Por quê? Você vai lembrar que eu vou ter aqui ó os coeficientes 1, 3, 3 e 1. Não é isso? É isso que eu vou ter. Eu não vou mais me preocupar com os sinais. Por quê? Porque o sinal do 2 é todo. Tá? Esse, esse menos aqui é tudo que está à esquerda dele, faz parte dele. E o segundo número seria todos esses sinais aqui também. Ó. Tá? O segundo número, todos os sinais, né na verdade, o sinal que está à esquerda dele. Então, aqui é o segundo número e aqui é o primeiro número. E o que é que eu vou fazer agora, pessoal? Rapidamente, eu posso, quando eu vou... a gente tem a prática, rapidamente a gente termina isso aqui. Como? Eu vou pegar o primeiro número, sempre tá? vou multiplicar pelos coeficientes que estão aqui. Ó. Então, vou multiplicar o primeiro, vou multiplicar o segundo, que é positivo, e sempre... Ó, é menos 2a multiplicado aqui por 3 aqui da mesma forma menos 2a multiplicado por 3 coloca aqui em um parênteses para a gente saber que é desse termo aqui aqui eu vou colocar menos 2a e também vou multiplicar por 3 show de bola veja que eu não coloquei nenhum sinal entre um e o outro tá? e isso é importante pessoal porque a gente é, apenas precisa se preocupar com as continhas que estão acontecendo aqui ó. outro detalhe vocês estão vendo aqui que o expoente é 3, né? Então, o primeiro termo aqui, o primeiro terminho aqui, ele vai começar com o nosso expoente 3. E vai subtraindo uma unidade para cada termo. Então, aqui, para esse primeiro termo aqui, eu vou ter 2. Para esse primeiro termo aqui, eu vou ter 1. Para esse primeiro termo aqui, eu vou ter 0. Para o segundo termo, eu vou começar com 0, ao contrário. 0, 1, 2. 3 então sempre o primeiro vai começar com 3 e terminar com 0 e o segundo vai começar com 0 e terminar com 3. Pessoal, isso é, é um outro detalhe importante. É que se o expoente é 3, a gente tem 4 coeficientes aqui ó. Se o expoente for 4, a gente vai ter 5 coeficientes ó. Quando é elevado a 2, a gente tem 3 coeficientes tá. Então isso é importante para a gente saber. E caso dê errado, se você perceber que aqui começou com 3 e aqui não terminou com 0, alguma coisa tá errado aqui com os seus coeficientes. Tranquilo? Só para lembrar disso aí. Então, ó, vamos lá agora desenvolver isso aqui. Ó. Aqui eu tenho 1, que é o elemento neutro multiplicação, então não vai fazer diferença aqui na nossa expressão. 1 vezes menos 2a3, elevado a a gente sabe que isso aqui é menos 2 vezes menos 2 vezes menos -2, 2, que é igual a menos 8. Então, eu tenho menos 8a3 é ao cubo. E aqui, 3a0 elevado é igual a 1, também não vai fazer diferença. Aqui, pessoal, eu tenho um expoente positivo. Então, melhor, par, né se o expoente é par, a nossa expressão, a nossa potência aqui, o resultado vai ser positivo. Então, eu tenho aqui ó 4 vezes 3, 3 elevado a 1 é 3, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 3 dá quanto? Dá 36, né? Deixa eu só verificar aqui. Ah, não, mas eu tenho aqui, ó é isso, 12 elevado a 2 é 4, positivo, tá certo? 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 3 é igual a 36, positivo. Então, eu vou ter aqui ó, 36... É isso? 36a elevado a 2. Tranquilo? Aqui, continuando, perceba que esse sinal aqui ele surgiu na nossa conta aqui somente. Eu tenho aqui menos 2a elevado a 1, 3 elevado a 2. Eu tenho 9 vezes menos 2, que é igual a menos 18. Menos 18 vezes 3 vai dar menos 54, não é isso? 18 vezes 3 aqui vai dar 24, menos 54a. Show? Então, aqui vai dar 1 um, e aqui vai dar 27. Então, eu vou ficar aqui com mais 27 e é isso que a gente, veja só, que a gente não precisou aqui se preocupar, pessoal, com o sinal. O sinal ele surgiu da expressão que a gente montou em cada coeficiente. Tranquilo? Só para a gente é, ter mais uma ferramenta a nosso favor quando o assunto for produtos notáveis. Eu vou fazer mais um exemplo aqui com vocês. Olha só. É, mais esse exemplo aqui, para a gente praticar essa parte do nosso triângulo de Pascal. Então, os coeficientes, ó, o expoente é 3, se for expoente 4, também vai dar certo. O expoente 5, também vai dar certo, utilizando esse mesmo método, tá? Então, aqui, ó, eu vou ter é, o nosso, os nossos coeficientes, já que o expoente é 3, então, vai ser ali ó, 1, não é isso? 3, 3 e 1, pessoal. E agora, eu vou fazer o quê? Utilizando aqui, ó, o primeiro número vai ser o menos "-2", e o segundo agora vai ser o menos "-3". Só se preocupar com esses sinais aí, né? Então, eu vou ter aqui ó, "-2A", ó, "-2A", vezes menos "-3", detalhe importante agora, menos "-2A", vezes menos "-3". A única preocupação com o sinal que a gente vai ter é cuidar que esse sinal ele entra na jogada. Só isso, tá? Então, aqui eu vou ter menos "-2A", também, multiplicado por "-3". Aqui, da mesma forma, menos 2A multiplicado por menos 3, como aqui, tranquilo. Então, agora, vamos desenvolver. Ó, aqui, o primeiro sempre começa com o máximo, que está aqui, e a gente vai subtraindo uma unidade, elevado a 2, elevado a 1 um, e elevado a 0. Aqui, começa com 0, 1, 2 e 3. Acabou a nossa parte. Agora, é só cuidar com as operações que estão acontecendo aqui. Vamos lá, pessoal. Aqui vai dar menos 8, 1 também, meu elemento neutro aqui vai dar 1. Então, vai ficar menos 8 a elevado a 3. Aqui, a gente tem menos 3. Olha só, menos 3. E aqui é positivo. Então, o sinal aqui vai ficar negativo. Porque aqui vai ficar positivo e tem esse menos aqui, concorda? Então, vai ficar menos. Ó, 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 3 é 36. Então, agora, menos 36 a. E aqui, a gente tem ó, negativo. Aqui, positivo, já que o expoente é par, não é isso? Então, vai ficar positivo. Então, 9 vezes menos 2 é menos 18, menos 18 vezes 3 é menos 54, então eu tenho menos 54. É, lembrando que eu tenho o a ao quadrado aqui, né? porque o a também está elevado ao quadrado. Então, a gente tem que cuidar apenas com essas continhas aqui na potenciação, só isso, pessoal. Então, aqui ó, é 9 e aqui vai ficar o nosso a, já que toda essa expressão aqui está elevado a 1. Não é isso? Não vai mudar nada. Então, aqui a gente vai ter o quê? 1 vezes 1 é 1, e aqui vai ficar menos 27. Observe que todos os sinais aqui ficaram negativos, né? Diferente da expressão anterior, que os sinais eles ficaram variando. Ó. Vamos voltar aqui, ó. vocês vão ver. Ó. Negativo, positivo, negativo, positivo. Tá? Isso aqui acontece porque esses coeficientes aqui ficam positivos. Porque como essa partezinha aqui está levada ao número 2, que é par, então, vai ficar positivo se o segundo não for um número negativo, né? E esse primeiro aqui sempre vai ter o sinal é, do primeiro termo. Por quê? Porque essa parte aqui é par e aqui vai estar tá sempre variando porque a gente sempre vai ter um expoente par e um expoente ímpar. Um expoente par e um expoente ímpar, tá vendo? Então, é, o sinal vai estar tá de acordo onde está o sinal é, é, o expoente ímpar porque quando o expoente é ímpar, a gente não altera o sinal é isso? mais uma regrinha que a gente pode é interessante a gente verificar isso e é, vimos lá nas regras de potenciação quando o expoente é par, o resultado sempre vai ser positivo se o expoente é ímpar, o sinal vai permanecer é, o da base, tá bom? o sinal do da potência do nosso resultado tranquilo pessoal, então era isso que eu tinha para hoje eu espero que vocês tenham gostado da aula é uma aula super importante Tá? É, para você aí na sua parte acadêmica, se você está fazendo aí um curso de cálculo, é muito importante os produtos notáveis. Se você está é, tá se preparando para o concurso, está se preparando para o vestibular, para o Enem, isso aqui faz parte da matemática básica. Tá? Eu estou apresentando o Triângulo de Pascal para vocês terem aí mais uma ferramenta na sua caixa de ferramentas matemáticas, podemos dizer assim. Tranquilo? Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Valeu, pessoal. Até mais.